Filhinhos, Together, Dúvidas de Oficina, Padrelho, pra quem não conhece é o Padre, ele já se apresentou, tem um vídeo aí. Vou deixar aqui no Recomendado. E a gente explicou do apelido, mas os caras perguntaram de novo o apelido. Dependendo do tempo, a gente deixa o bônus do apelido de novo, tá bom? Não, só pra, é Só o bônus. Mas é o seguinte, o contato da oficina tá aqui embaixo, na descrição, o Instagram também segue eles lá. E você sabe, né? Comenta aqui sua dúvida, as que tem mais like... Eu separo e trago para o próximo Dúvidas de Oficina. E geralmente também eu pego duas, três recentes para ficar é, bem distribuído aí, todo mundo ficar feliz. Então, eu vou começar com uma pergunta, certo? E a pergunta é o seguinte: é do Matheus Vinícius. Fala, grande padre, devido e durva só, é, conteúdo luxo. Padre, sabemos que a regulagem das válvulas devem ser feitas periodicamente. Certo. Só nunca entendi o porquê das válvulas ficarem presas. O que causa isso? Sendo as válvulas soltas. Culpa do desgaste que ali ocorre? O porquê de presa ou solta, deve estar tá perguntando é tipo, é isso. É, ele está falando que por que, que elas ficam soltas <risos> se elas são presas. E agora eu não sei também se elas são presas e ficam soltas ou se elas são não. soltas e ficam presas. Bom, eu vou responder de acordo com o que eu entendi. No manual do proprietário. Ah, sempre. Sempre. É. E vou falar suviando porque eu tô de aparelho, né? Um, um espetáculo. Pode ir, é. não, mas eu, eu acho que é aí que vale. <risos> é, a válvula precisa né, ser verificada, não é ajustada. Não é toda vez que a gente abre a tampa de válvulas que faz a medição e tá fora. Às vezes a gente vai lá, mede e tá tudo ok. Uhum. Só faz a medição, tá tudo dentro do que a fábrica pede, fecha a tampa e acabou. Não regula nada. Só verifica. Então, as verificações, de acordo com o manual do proprietário. Perfeito. Saiu da especificação, vou dar exemplo, tá? Cada moto tem a sua regulagem. Então, vamos lá. Válvula de admissão de 0,10 milímetros a 0,15. Então, eu medi uma válvula, deu 0,12, a outra deu 0,13, a outra deu 0,14. Qual está fora? Nenhuma. Nenhuma, está tudo dentro da válvula. Todas varei. dentro da tolerância da fábrica. Então, eu não preciso fazer... Nada. Nada. Ah, achei a válvula com 0,08. Poxa, o mínimo era 0,10. Tá achei com 0,08, ela está presa. Está com pouca folga. O que isso ocasiona? Essa folga é para compensar a dilatação da haste da válvula, do comando de válvula, dilatação por calor. O metal esquenta, expande, aumenta de tamanho. Se essa folga está pequena, na hora que o metal expande, ele ocupa aquela folguinha pequena e cresce mais um pouco. Quando ele cresce esse pouquinho a mais, além da folga, vamos supor que estava lá com 0,08, e a válvula cresce 0,09, esse um pelinho, hum. a válvula fica aberta, porque ela não encontra a folga que ela precisa desse 0,01. Então ela abre... 0,01. E aí escapa a compressão. Ah, ela perde aí um pouco de, de perde a pressão. Quando uhum. o pistão sobe comprimindo a mistura ar combustível, perde-se pressão, perde-se ar e combustível por esta válvula que não tem folga suficiente. Se perde ar combustível, perde pressão, perde, perde potência, né, da explosão, porque tem menos ar combustível lá dentro. E aí a moto realmente fica fraquinha. Fica ruim. E no caso contrário, tá lá de 0.10 a 0.15. Nós encontramos uma válvula com 0.18. Então, tem o 0.03 a mais. Então, faz barulho, né? porque a folga é muito grande. Então, o comando fica batendo em cima da válvula. Tec, tec, tec, tec, tec, tec. Esse barulhinho foi fantástico, hein? Você gostou? <risos> Não vai é dar para ouvir, mas... É, Aí o que ocasiona? Um desgaste prematuro, porque ficar toda hora o comando batendo, né? O sem folga também ocorre um desgaste prematuro por excesso de calor, porque fica passando calor para a da válvula todo o tempo. E o excesso de folga é a folga ficar martelando, né, o tempo todo. E o que acontece se a folga é grande? A abertura da válvula é menor, Concordo. Tá aqui a haste da válvula e tá aqui o eixo de comando. Ele vem, né, passando aqui que ele é excêntrico. Quando a ponta dele passa aqui, que é a parte mais alta do excêntrico, ele abre a válvula. Sim. Só que se esse excêntrico, né, na hora que tava aqui na parte que a gente mede a folga, que é a parte de trás do excêntrico, tá longe porque tá com uma folga gigante, até ele encostar, ele já tá limando, né? Demora bastante aí, ele abre menos. Então eu falei errado. Menos abertura da válvula. Menos fluxo, né? menos ar e combustível entrando. Isso a gente se falar de válvula de admissão. Se for de escape, é menos escape. Se você também, lembra que eu sempre falo? Se você esvazia o motor com maior eficiência, você abre espaço para uma maior admissão. Se você não esvazia o motor com tanta eficiência assim, né? na hora de fazer o escapamento, a válvula abre pouquinho, sobra muito gás ali dentro, né? produto da queima, que não consegue sair. Se ele não sai, ele ocupa espaço. Ocupa espaço, não entra uma nova admissão, 100%. Aí o motor anda menos. Então, precisa verificar. Nem sempre é necessário ajustar. Agora, por que que tem da folga ou dar o negócio? Uso. É, assim, a folga em excesso é desgaste, tá? E ficar válvula presa, né, que a gente fala a folga diminuiu, Geralmente eu já veio, tá? porque é tudo metal, né? não uhum. tem como o metal crescer de tamanho. E o que acontece, vou já para os pontos extremos. Tá? É... é que aí não sei se o pessoal um entender. Tinha um negócio de azular o escapamento? É a válvula fica aberta, é, aí então. fica passando calor o tempo todo. Mas é assim, ó. no cabeçote a gente tem a sede da válvula. Então a válvula é uma haste, né? parece um lápis. Imagina que na ponta do lápis tem uma cabeça, né, que é a válvula. Uhum. Né? Então, aqui essa cabeça, ela tem no cabeçote um, um assento que ela encosta. Então, imagina que a haste está aqui em cima ó, e a cabeça da válvula está aqui embaixo. Quando ela encosta, ela né, dá ela aquela veda. peladinha bonitinha, que até você passar uma caneta roxa para ver se está... Isso, para é, ver onde está li... o ângulo é, de ligado, assentamento, isso. Ligado. Então, o que acontece? De tanto bater... A válvula nessa sede, que a gente chama, que está no cabeçote, que o cabeçote é de alumínio, e geralmente a sede Vai é desgastando. de aço. De tanto que bate, desgasta a sede e a cabeça da válvula. Aí o que acontece? A válvula sobe. Se ela sobe, mais o que acontece com a folga aqui na ponta da haste, Fudeu. diminui. Uhum. Tá? Então também ocorre desgaste aqui no assentamento da válvula, que é entre a cabeça e a sede, que está no cabeçote. Então se houver desgaste, né, a haste, a válvula sobe, ela bate aqui, aí ela começa a desgastar, ela bate aqui, aí a haste sobe e diminui a folga, tá? E isso tem tolerância, tem uma hora que você tem que trocar a válvula, porque... Já era. É, não dá mais assentamento, e às vezes trocar a sede do cabeçote, e tem moto que não tem como trocar a sede do cabeçote, troca o cabeçote. Tá? Então tem que verificar, vai lá no seu manual, verificou tá fora, tem que ajustar, não pode deixar presa, né, que eu já falei aqui o que acontece, e nem solta. Tá? E é o próprio é uso do mesmo. Que a fábrica pede. Não tem um negócio que a gente pode fazer para não? É o uso, uso. Não é o uso e assim, se você coloca uma gasolina ruim, que dá pré-ignição, por exemplo, que é o combustível queimar antes do tempo, ele tem uma tão ruim. Que toda vez que entra o combustível na câmara de combustão, ele pega fogo antes da vela de ignição soltar faísca. Uhum. Isso é a detonação, a pré-ignição. É, isso gera mais calor. Então, se isso gera mais calor, um desgaste maior. E aí, assim, não tem como a gente controlar. A gente, às vezes, paga caro por uma gasolina premium e ela vem batizada. E aí não tem o que fazer. É andar e esperar... A folga alterar para mais ou para menos e ajustar. Até que vai chegar uma hora que não vai dar mais ajuste e tem que trocar a peça. Manual do proprietário, padre. Sempre, Folgas sempre. e não sei o que. Tá. Folgas de. Maravilha. Malva. Pô, muito bom. Esse foi um luxo essa um explicação, luxo, luxo, luxo. tá Hoje você tá solto. Hoje você tá, tá. Eu fico um pouco triste de estar com esse negócio na boca. Não, mas é. Mas isso, irrita, mas isso mas... É, é. As pessoas mais. mais... Entendeu? Tá sempre vai. trabalhando bem. Vai, beleza. <risos> Professor Kaza Karazai. Professor Karazai. Acho que a gente já respondeu esse cara aqui antes, hein? Já, é estranho. Já eu lembro também. Que a galera gosta das perguntas dele. Então ele pergunta o seguinte. Fala, filho, pergunta pro padre se vale a pena comprar moto elétrica e se as manutenções são mais baratas ou equivalentes. Together, parabéns pelo canal. Putz, professor. Professor. Eu não vou conseguir te ajudar muito. Ah. Por quê? Ah, não. Vai. Nós não fazemos aqui manutenção em moto elétrica, então qual a nossa experiência? Estou falando aqui da Target Race, pode ter outras oficinas que estão aí bombando de moto elétrica. Nós aqui não estamos pegando, eu não pego, tá? Se chega alguém na porta com moto elétrica, mesmo que seja ah, com certo pneu, troca a pastilha, eu não pego. Por enquanto eu não pego, porque eu não tenho o pessoal treinado para isso. Eu primeiro preciso capacitar eles para depois uhum. começar a receber. Então, como eu não pego, eu não tenho experiência nenhuma com moto elétrica. Então, eu não sei como são as revisões, o que os fabricantes pedem. Eu acredito, pela minha experiência profissional, que né, você não tem né, um motor a combustão com tantas peças móveis. Né? É simplesmente um eixo com um induzido, um, um jogo de bobinas, um jogo de imãs, sei lá, e são menos peças móveis. Então, acredito que seja mais tranquilo a manutenção. Mas não posso garantir. É, a paulada porque no da tenho... não tem que trocar a bateria. É, a bateria a gente que sabe que, que é, é, paulada. é caro. paulada. A gente vê scooters né, elétricas. Outro dia veio um cliente aqui. Né, ele, pô, comprei uma. E aí eu fui comprar uma bateria reserva para quando acabar eu não precisar esperar da carga. Né? Tira uma, põe outra e deixa a um reserva esquema. carregando. Aí ele falou que ele pagou R$4.800 reais numa bateria reserva e não era a, a. top ainda. A top, era uma mais mansinha. Então, é uma peça cara, né? Eu acho, pelo menos. É, eu também. Um acho. scooter que você paga aí 15 mil, 16 mil. Você pagava paga, 5 na bateria. Na bateria, é um terço, vai? É. né? Do valor do veículo. Mas é que acho que daí é onde os caras vão ganhar, né? Alguma coisinha. Sei é, lá. Eu. Eu não sei como vai ser. Também eu, não sei. eu escutei falar, Durva, hum. é, eu não sei qual empresa né, dessas scooters elétricas que fará isso, ou que já está fazendo, que eles iam vender a scooter para você sem bateria. Então você compra, paga mais barato, porque você pegou ela sem bateria. Hum. E depois eles iam te vender um plano mensal. Caralho, como é que chama Quantos quilômetros você anda por dia? Vem sem carregador? É, eu ando por dia 30 quilômetros, é 15 para ir para o serviço e 15 para voltar. É. Ah, então você precisa de uma bateria a cada três dias. Então eles te vendem um plano, você pega o seu carro ou sua outra moto a combustão, vai até esse posto, é vai ser um posto de combustível, é que vai ter um, um posto lá de recarga de baterias, você põe sua senha, retira uma bateria, põe na sua scooter. Depois que você pôs a primeira vez, aí você não precisa mais ir com o seu carro, né? vai com ela própria. Tá acabando a bateria lá no painel, você vai até esse posto de troca, tira a bateria descarregada, põe lá para carregar, pega uma carregada, coloca na sua scooter e vai embora. E paga um plano mensal para isso. Mas tem que pesquisar melhor, porque eu também não fui atrás para ver como isso funciona. E se é viável, se custa menos do que uma moto a combustão. Precisa pesquisar, professor, aí... Professor Carazal, pesquisa pra gente. Você que já é, professor, você é professor, vai atrás. Já pesquisa isso, já faz uma conta no futuro de quanto vai ser esse plano pro quanto gente é gasta de gasolina, e a gente vai entender que no final vai dar a mesma merda, mas tá bom. Puta que, <risos> vai mas tá bom. Maravilhoso, maravilhoso. É, é, o, é, é o futuro, padre. É, bom, vamos será? lá. Vamos ver, vamos esperar. É o futuro, é o futuro elétrico. Ó. Vamos lá. Alex Y Santa Catarina, que é SC. Salve padre, salve Durva. Minha pergunta é sobre balanceamento definitivo sem o chumbo, com as microesferas. Ele funciona melhor, mesmo? Tem alguma desvantagem em relação ao outro balanceamento? Desde já agradeço os filhos pelo sensacional, sensacional esse quadro e manda um abraço para a família Vikings Moto Clube. Au! Oh. Abraço família Vikings Moto manda lá que você é um ah, viking. Abraço para é, Não sou mais, não tenho mais cabelo. É, tá, então tá. Um abraço. É um pequeno viking. E aí, Padre Melhor. Balanceamento definitivo? Então, ou... você já viu esse balanceamento? Eu nunca vi. Eles pegam umas esferinhas e jogam pela válvula. Hum. Tá? De encher o pneu, tira né, aquela válvulazinha. Onde fica... Isso. E vai. Joga umas esferinhas lá dentro. Tá, põe a válvula de volta e enche o pneu. Quando a roda entra em rotação, né, o ponto que está né, precisando de peso, essas vai... esferinhas se acomodam. E faz o balanceamento dinâmico, que eles falam, né, que é em funcionamento. Então, mesmo que o pneu desgastar ou o pneu se mover na roda, né, que você sabe, né, que a gente faz a marca lá e, às Sim. vezes, numa frenagem ou numa aceleração, quando é o pneu traseiro, se mover, eles vão mantendo o balanceamento sempre perfeito. Eu, né, você sabe que a Pirelli fica próximo da gente aqui e vem um pessoal da Pirelli aqui, às vezes... Uhum. É, já faz um tempo, isso foi até antes da pandemia, vieram oferecer esse balanceamento para nós. Sim. E eu falei, poxa, não vou aplicar, eu até comprei um, um kit, e falei, não vou aplicar antes de falar com alguém que realmente entenda de pneu. Aí veio o pessoal da Pirelli, veio um engenheiro da Pirelli, e eu perguntei, eu falei, olha, vocês conhecem? Eles falaram, sim, conhecemos. Eu falei, e aí? E ele falou, não use. Eu falei, por quê? Ele falou, nossa, essas esferas ficam correndo dentro do pneu, né? Tem um, um desgaste da borracha interna. Puta, na né? cinta! Essas, essas esferas ficam correndo lá dentro. Eles sabem que elas são muito leves e que o desgaste é pequeno, mas que há uma ofensa à borracha e esse pó de borracha, tanto é que a esfera entra acho que tem cara que termina o TWI, pô, imagina! E sai preta, uhum. né? Porque mistura com pó de borracha. Sim e ele fala que depois de um tempo não fica tão eficiente assim. Perfeito. Então, se um engenheiro da Pirelli falou não use, quem sou eu para falar use? E se o então, um engenheiro falou? Eu peguei você tá o kitzinho agora, que eu tinha comprado e pensei <risos> e não usei. Ah, e aí eu pergunto então agora, se o engenheiro falou e você falou e os dois, quem sou eu para falar? É. Então, então não fala nada. Então não, Próxima. Não vai, não vai usar. <risos> Não vai usar, Vikings, não vai usar, irmão. Sinto muito pra você. Vamos lá, eu vou pegar o André Gabriel, que ele mandou uma pergunta, a gente já falou, mas eu acho que vai ser sempre eterno, Padre. Não, gasolina, vambora, vambora. gasolina, remap, óleo e aditivo. Vai ser eterno, isso na sua vida, na nossa vida. Vamos lá. Não, mas é bom. É Vai bom. Tirando dúvidas. Vai. É, vamos aqui, vamos aqui. Duva, pergunta para o padre se é preferível usar aditivo no combustível ao invés de colocar gasolina aditivada. Esse sim, qual aditivo ele recomenda? E a frequência do uso? Olha, vou falar a minha opinião. Eu não recomendo nenhum. Não Beleza, coloque próxima, nada. Próxima pergunta. E... <risos> tá, gasolina aditivada? Legal. Mas. Como é legal usar gasolina aditivada? Vou de novo falar, nós já falamos, mas vou rapidinho. Não é legal colocar gasolina aditivada para deixar a moto na garagem parada. Tá? Porque aí pode decantar lá o, o aditivo, cria um vernizinho né, no duto de admissão, na válvula, que não é bem-vindo. É, ah, então a gasolina aditivada não presta? Presta sim, ela tem uma função de limpeza. Só que ela só presta se o motor está em funcionamento. Tá? Então, qual a dica que eu dou para os meus clientes? Pô, mas eu queria usar uma aditivada para limpar o meu motor. Porque dizem que limpa. Limpa, eles não são mentirosos. Uhum. Realmente limpa. Só que você faz o quê? Por exemplo, amanhã é sabadão. Poxa, vou almoçar com meu parente lá no Rio de Janeiro. E no domingo eu volto. Vou passar o dia lá, o, o sábado e amanhã do domingo no Rio de Janeiro... E amanhã eu estou de volta. Enche o tanque aqui de aditivada. Vai. Se tiver que encher no caminho, parar no, no meio do caminho para encher, aditivada. Chega lá, enche de aditivada. No meio do caminho da volta, precisou parar para abastecer para chegar em casa. Não abasteça mais de aditivada para chegar em casa. Coloque a Premium ou a Comum. Que aí não tem mais o aditivo. E aí você chega na sua casa com o motor limpinho porque durante a viagem fez a limpeza, só que quando você chegou na sua casa, quem que está lá em contato com os bicos injetores, com a válvula de admissão, a comum. E aí não cria o risco de criar esse vernizinho indesejável que prende o movimento da válvula, tá? cria um gelzinho que não é bem-vindo. Tá? Mas, o Alho, a gasolina Premium também tem aditivo? Não. não. Mas, por exemplo, você pegar a pó de está escrito pó aditivada? É, é assim, ó. a Podium é a gasolina brasileira que menos tem enxofre. Então é a gasolina brasileira que menos suja o motor. Isso o pessoal da Petrobras que me falou, Um uhum. engenheiro da Petrobras que veio aqui. Então, se eles... eu não sabia desse aditivo. Não, está escrito, até tá? Podium, aditivado, dá para ver lá embaixo. Escrito. Ah, então eu não reparei. Mas, para mim era só uma gasolina premium com baixo teor de enxofre e com autoquitanagem para proteger o motor. Contra a detonação, a pré-ignição. Tá? E elas não sujam. Tá? Pelo menos a minha experiência, motos que só usam V-Power Racing, Octa-Pro ou Podium, não cria esse verniz para prender o movimento da válvula. Perfeito. As aditivadas criam. E as comuns também não. Tá? Caraca, entendi. Então, usa aditivada na estrada porque você consumiu. Ela. E pau. É. Na hora que você for chegar em casa, agora eu só vou pegar a moto daqui 15 dias. Comum. Chega com a comum. Ou a pode um ver power ou a tá Pro. Tá. Bacana. E o aditivozinho não? Aditivo eu não recomendo porque são frasquinhos pequenos é, para tanques de carro Eles de 50 litros. Booster, o caraco, Aí o pessoal não lê direito, oh. joga num hum. tanque de 15 litros. Putz, aí esse verniz que eu falei. Aí, e aí o cara não ficou do caralho, você não sabe. Bom, pergunta e... pro nosso amigo lá da, da Monster que você já andou com. Ele. ele pagou caro pelo aditivo. Você tá brincando, sério? Hein? É, Puta Mas é, eu recomendo que não use. Tá. Tá a gasolina boa, de novo eu falo, eu sei que às vezes a gente paga caro pra né, garantir uma qualidade e nem sempre isso acontece. É, o melhor o melhor que você vai achar é geralmente posto sem bandeira. Ou o posto que está a 500 km de uma estrada, de uma cidade ou de outra. Só tem a luz assim, tipo igual essa aqui, e vai é ninguém posto. isso aqui, ó. Essa você vai. se dá bem pra caralho. É. Então, mas... é uma... Tentar. Tá? Tentar colocar gasolina de qualidade. E eu... aí teve mais uma pergunta aí. Tenho, tenho, tenho, tenho... Dele, não é? Não, não. Além vai. do combustível ou não? Não. Não. não? Foi combustível então, só. Tô... Não é. Quer fazer uma pergunta pra você? Não. Não? Vai. Tá. E vou fazer a saideira então, Padre. Fazer essa ideia porque já tá tá bom, aí fica bom. Chegamos no, no tempo predestinado. E se tiver escrito só OSTO, é melhor ainda, que às vezes tá falando a primeira letra, a segunda... Tá, vamos lá. Ó, o Paulo Casartelli, mestre padre Durval. Oh, me mestre agora. Você percebe? Eu apenas o Robin, coadjuvante aqui. Poderiam falar dele malha no óleo? É normal sair limalha no óleo? Quando devemos nos preocupar com a quantidade de limalha, abraço e grifo? Então, é, principalmente em período de amaciamento, é normal. tá? Porque tudo que é fabricado em série, às vezes não dá para ter aquele controle tão rigoroso de qualidade como um, um protótipo de competição. Né? Um carro, moto de competição, que é protótipo, MotoGP, Fórmula 1... Uhum que vão ali no detalhe, hum, para peri... não deixar nada, né, em prol da performance do veículo. Veículos de série, uma engrenagemzinha tem uma rebarba, um eixo de comando sai com uma rebarbinha ali no aço, tá? e isso cai no óleo e vai para o que a gente chama de bujão, que é o parafuso de dreno de óleo. Geralmente esses parafusos eles possuem um ímã, Tá? Eles são magnetizados para toda parte metálica colar nele. O alumínio não pega né, no ímã, mas o que for de aço, gruda nele para vir junto. E o alumínio, que não pega no, no ímã, ele é pesado. Então ele desce e vai para a parte né, mais funda do cárter, que é o parafuso de dreno, que geralmente o cárter tem a forma de um funil. Sim. Né? Então ele vai, na hora que você tira o bujão, que é o parafuso de dreno, Todo aquele alumíniozinho que tá aqui em volta já desce. Tchau. Normal. Agora, o que não é normal? Se sua moto é com bronzina, tá? Que não é rolamento, tem. As motos menores possuem rolamento no virabrequim. Uhum. As maiores não tem rolamento de esfera. É bronzina, são casquilhos. Tá? E bronzina já vem do nome bronze. Tá? Que cor é o bronze? Medalha. Né? medalha de bronze lá da Olimpíada é meio dourada parecida com ouro né então se você vê pedacinhos de metal dourados Ou aquela poeirinha né é aí é preocupante aí é a bronzina que está desmanchando e indo para o óleo tipo pozinha pur né isso aí você tem que se preocupar tá agora se sai uma lima linha de alumínio uma lima... às vezes é uma sujeirinha que ficou na hora da montagem às vezes uma rebarbinha da carcaça, ou de uma engrenagem de câmbio, que caiu, saiu ali no óleo e acabou. E já era. Tá? Porque quando o óleo entra no motor, que sai do cárter para entrar na bomba de óleo e passar pelo motor todo, a gente chama de pré-filtro. É um filtro de tela, que a gente chama. Então tem uma tela bem fininha, né que não deixa essa limalha entrar na bomba. Então ficam parado ali nesse pré-filtro. E acabou. Tá? Aí passa pela bomba, aí passa pelo filtro de óleo, que é aquele que a gente substitui nas revisões, e depois vai lubrificar o motor. Tá? Então essa limalha não chega na bomba de óleo. E o filtro de óleo, você acha que é legal quando tirar abrir para dar uma conferida? Não precisa. O que a gente substitui? É. Confere e não. Troca. É, não, não, não. Então sim. É, mas não, esquece a pergunta. Porque assim, se teoricamente tá aparecendo lá no óleo na embaixo por purpurina, ah, já não, passou pelo acabou, filtro. Aí acabou. É. Aí acabou. É. Aí ah, se tá falei. douradinho, saiu pedacinhos de metais dourados no óleo, pode parar que o motor já tá com problema. Tá, é pedacinho de bronzina. Se sair tipo pedacinho de bronze, bronze escrito tipo Pequim 2016, tá, é pior ainda, né? Porque daí. Aí foi alguém que te sabotou, ah. que jogou lá dentro do seu motor, Zé. Mas é o padrelho. Não, interessante. E uma outra coisa que você falou do. Dos rolamentos esféricos, você sabe que agora as motinhas nova, por exemplo, eu fui ver a avaliação da nova PCX, rolamento roletado. Ah, que não deve ser esfera, deve é, ser roletinho. É, roletinho. Melhor? É porque assim, ó, a esfera, né? você tem um ponto pequenininho de contato com a pista né, do rolamento. Uhum. O rolete, né? você tem um, uma área de contato maior, então a probabilidade de desgastar é menor. Sim. Tá. Eu achei bem interessante não então legal porque pô, achei legal essa tecnologia nova que eles chamaram de ESP mais na PCX lá os caras. pô bacana não andamos ainda na moto mas é, estão do motor, preocupados com durabilidade é, é isso legal. é legal é respeito com o consumidor né bacana bom Padrelio, é isso eu acho que bom. selecionou. pô acho que foram seis perguntas aí luxo máximo você retornado. tava você tava solto hoje você tava você tava na volta rápida pneu novo é, escuta, <risos> o tênis você trocou? Troquei? Não, é não. outro, outro, não, beleza. Porque você tava com um que o cara falou, teve, foi o que mais tinha, mas não tinha. Ah, outra coisa, filho, importante. Vê se o som melhorou, que eu fiz um esqueminha aqui, que eu até falei que se tivesse bastante like, mas não teve. Se é recomendar televisões, outras coisas que tem um som bacana pro cara assistir na TV. Mas, eu acho que é por causa da acústica mesmo. Então você me fala se ficou bom o som aí, se você assistir de novo o vídeo. E você ficou com o pé apoiado aqui, assim, ó. Ah, que... Você tava com um o tênis e tava morto. Ele tá tava... <risos> Aí eu quero falar assim. Não, mas deixa eu ó, explicar. Pera, pera, precisa pera. Só trocar. O tênis do pod e chegou no TWI. Ah. <risos> mas Ai. o meu TWI atinge com um mês. Sério? Por quê? Já dá TWI? Imagina. Mas você tá andando muito murcho? Não. Fica, Tem que entrar mais cheinho, padre. Fica, veja você. É. Imagina um hipopótamo de 140 quilos é. em cima do tênis. É. Ele sofre um pouquinho. Então eu uso o tênis um mês, só que assim, eu tô dentro da oficina. Eu piso em gasolina, Olha, óleo. Aí dá aquela... Aí isso deteriora a borracha, né? Sim. Aí a borracha fica mole e 140 quilos em cima. Ah, não tem como. Acaba com tudo. Não tem como. Mas eu Vira calço 47. Gartas. Se quiser mandar um presentinho, eu aceito. Pô. Mas... <risos> 47 a gente vai ter Jordan. Manda um Jordan pra ele que... Que vai dar certo, demorou Bom, filhos, é isso, Target Race é Contato tá aqui embaixo, fala com o Padre. Padre, obrigado de novo tá, É obrigado vocês um aí. prazer estar aí com você É uma, uma honra muito grande ter um cara Do seu conhecimento, do seu gabarito Do meu lado e passando todas as informações Pra, pra galera aí Vamos lá, quando eles precisar tamo aqui E você quer dar uh, um abraço pra alguém? Alguma coisa? Não precisa Não, Não, seco? Acabou aqui E se o cara mandar um tênis pra você, você manda um abraço? Aí ah, eu mando até um beijo. Nossa <risos> senhora, então tá bom. É nóis, filho. together, <risos>